Olá, boa noite. Eu sou Ana Maria, diretora comercial da Essentia Farma e estou aqui novamente no Instagram da Essentia Nutrition para fazer uma live hoje e quem está me acompanhando é a doutora Fabiana Flores. Ela faz parte da equipe de P&D das duas empresas, da Essentia Farma e Essentia Nutrition e hoje a gente vai ter uma conversa com o doutor Minuzi, que é endocrinologista. É... Aproveitem, tem um aviãozinho aí embaixo, caminho para os seus amigos. Eu acho que vai ser um assunto super interessante. A Fábio vai falar um pouco sobre o tema dessa live. Olá, doutor. Boa noite. Oi, Oi, noite, Ana. Doutor. Tudo bem? Tudo joia. Eu estava eu tava me apresentando aqui e apresentando você e querendo falar sobre o assunto. Então, agora que você já entrou aí, a Fábio vai falar um pouco sobre o assunto que nós vamos tratar hoje. Doutora, a gente... É um prazer poder perguntar, conversar com o doutor sobre esse tema, que é um tema que, para a gente, a gente tem muito carinho, muito desejo, que as pessoas possam conhecer mais, aprender mais, ter mais informações para poder, a partir disso, decidir e poder levar isso no seu dia a dia. né? Então, é o exercício físico, como os benefícios do exercício físico vão além da estética, de maneira né? a gente, em todo o sistema, e os diferentes é, órgãos e, e, e doenças que a gente consegue prevenir e que a gente consegue tratar com exercício físico, né? Perfeito. Eu acho que vai ser super interessante, porque você vai ter um monte de coisa para falar, a gente já te acompanhou há um tempão. E eu acho que vai ser muito bacana para que os nossos seguidores, os seus também, mas tem bastante... Né, o público final aí que consome esse ente eu acho que vai estar assistindo então eu acho que vai ser bem interessante tá ótimo Antes de mais nada meu boa noite a todos aí é uma, é uma grande satisfação estar participando dessa live e realmente é, meus parceiros aí de longa data né todos sabem o quanto é, nos meus cursos o o estreito vínculo que existe é, entre essa indústria e a farmácia e com a minha pessoa e com o meu trabalho é falar sobre exercício físico para mim é uma, é, uma, é uma coisa que me dá imenso prazer é, eu, eu acho até que uma das minhas acho que todos nós temos nossas missões aqui mas eu me sinto assim como se eu fosse um missionário do exercício físico né? eu acho que é o que mais eu valorizo hoje é, sem sombra de dúvida, a nível de medicina, é o quanto é, nós temos que dar valor e importância ao exercício quando nós pensamos em saúde, quando nós pensamos em longevidade. É claro que existem outros pilares também, como alimentação, a questão do, do pensamento positivo, otimismo a qualidade do sono, mas eu sou um médico encantado pela atividade física e, realmente, esse tema eu acho extremamente sedutor. Nós fizemos assim, ó. a Fabi fez algumas perguntas mais técnicas, que ela vai te perguntar aí, baseado em tudo que ela já ouviu você falando nos cursos, e eu vou começar a captar aquelas perguntas que o pessoal vai mandar aí, que são as perguntas mais dos leigos, e aí, no final, eu vou deixar aí uns 10, 15 minutos para te perguntar. Agora você vai dar uma aula de endócrina no final de <risos> é. tá Eu vou prop... vários alunos teus falando que eu assisti hoje. É, eu estou vendo aqui vários entraram aí, membros da família também prestigiando, nutricionistas, é, personal é, endócrinos, muito felizes aí com a... Eu me sentindo extremamente prestigiado por toda essa turma aí que me acompanha. E eu muito, muito feliz de você ter aceitado estar aqui com a gente. Não da agradecente. Mais uma vez eu super te agradeço por, estar, por essa parceria aí. É isso, é um prazer para mim estar aqui com vocês. Mas vamos lá as, as afiadas perguntas dessa dupla. Aí. Eu acho que estávamos sabatinar eles. Eu... <risos> Acho deixa eu, eu ligar eu... meus computadores. Aqui, me... Não, vale eu... Não vale consultar. Pra eu me apertar, aqui, eu vou... <risos> deixa eu pegar a biblioteca, tá aqui atrás. E qualquer é. coisa eu recorro. <risos> Acho que a primeira pergunta que a gente tem, doutor, é poder falar um pouco sobre por que, que o exercício físico é tão importante para o nosso organismo e por que que o músculo é considerado um órgão endócrino, né? Perfeito é, Hoje assim assim, não é hoje né? é, Há alguns anos é, eu li um artigo Mais precisamente, há 61 anos eu li um artigo Em que ele falava em fator muscular e na, na época eu, eu, era, eu era estudante nem, é, não, não havia entrado ainda nem na faculdade de medicina e aquele termo, fator muscular, me chamou a atenção. É claro que eu tentei ler o artigo, não entendi praticamente nada, depois de ler uma página eu desisti de ler. Mas aquele negócio ficou na, na minha cabeça. Anos depois, aí já na faculdade de medicina e na cadeira de endocrinologia, um dia eu assisti uma aula sobre o metabolismo da glicose. E ao assistir aquela aula de metabolismo da glicose, eu me lembrei daquela expressão. E aí comecei a estudar, e conforme eu fui estudando, eu fui me convencendo que o músculo, quando exigido, ele funciona como uma glândula endócrina. E eu me lembro quando eu falei isso a primeira vez, é, muita gente debochou, riu e disse que eu estava falando mais neira, é, mas graças a Deus, que depois é, cientistas é, de profundo conhecimento conseguiram provar, que isso é uma realidade. Então, é mais ou menos há uns, não sei precisarmos, acredito que é 18, 20 anos, que o músculo vem sendo considerado como uma glândula endócrina. Mas com algumas diferenças, não é? Uma delas é que quem, quem estuda endócrina sabe que todas as nossas glândulas elas têm um ritmo circadiano, elas produzem determinados hormônios em determinado, determinados horários, em maiores níveis e depois vão diminuindo, depois aumentam, enfim, todo o nosso sistema endócrino tem um sistema que a gente chama de circadiano. O músculo não. O músculo, quando exigido, ele joga na corrente circulatória uma série de substâncias, uma série de fatores, e que vão desempenhar ações locais e a distância. E quando um determinado órgão ele lança na corrente circulatória determinada substância que vai atuar à distância, isso é considerado uma glândula endócrina, não é? Então, o músculo ele tem essa propriedade, só que com um detalhe: todos esses, todas as substâncias que o músculo joga no sangue, elas só são jogadas quando ele é exigido. Quer, dizer, quer seja praticando um esporte, seja jogando um tênis, jogando um futebol, fazendo musculação, correndo, caminhando, não importa. Quando o músculo é exigido é claro que vai depender de uma série de fatores individuais, ele joga na corrente circulatória substâncias que vão agir à distância. Então, desde então, está -se, se confirmou definitivamente que o músculo é uma glândula endócrina. E por que, que ele é tão importante? É que eu tenho dito há muito tempo que nós carregamos dentro de nós uma indústria farmacêutica. É? E isso eu coloco nos meus pacientes, eu, eu vejo quando eu coloco, muitos não, não, não prestam atenção, eu sigo insistindo, porque eu, eu, eu, eu ouso dizer o seguinte, que praticamente todos os remédios que o ser humano precisa para curar e prevenir doenças, o músculo produz. Só que para produzir, ele tem que ser exigido. Então, aí é que eu digo a genialidade de Deus. O que, que Deus... Ao, ao, Construir o homem é, pensou, esses caras eles vão gostar de comida. Eles vão precisar comer. E naquela época não havia supermercado, não havia nada. E Deus pensou assim, eu vou colocar nos seus músculos os remédios que eles vão precisar. Então eles vão ter que ir atrás da comida. Ao ir atrás da comida, o homem se exercitava. Quer seja, buscando... a uh, uh, em árvores, pescando, caçando, o homem se exigia fisicamente. E, ao se exigir fisicamente, ele jogava no sangue, sem nenhum conhecimento científico disso, ele jogava no sangue substâncias que preveniam doenças e que ajudavam na cura de outras. Isso acontece conosco até hoje. então é, quanto mais... Mas isso é uma coisa que eu assim, é que o, o, todo profissional da saúde tem que estudar muito músculo porque nós temos que ser extremamente convincentes com os nossos pacientes da importância que tem o se exercitar diariamente. Não importa o tempo, se ele tem só 15 minutos, 15 minutos, se ele tiver 30, não importa. O dia que ele tiver mais tempo, ele se exercita mais tempo. Mas todos os dias nós devemos nos exercitar. Porque em nos exercitando, nós estaremos produzindo substâncias que provocam mais saúde, mais disposição, mais energia. Doutor, e o doutor pode falar um pouco sobre esses, essas substâncias, né? A gente encontra todos todas é, essas substâncias anti-inflamatórias com relação à resistência insulina, o tamanho dos telômeros, todos esses, assim, de repente um, um pouco desses benefícios... É, que, que essas substâncias elas provocam no nosso organismo perfeito é, essas substâncias é, nós chamamos é, como de mioquinas não é substâncias que o músculo produz ao ser exigido e essas mioquinas hoje para vocês terem uma ideia que as coisas começaram a se aprofundar há uns 20 anos e ali a gente a primeira mioquina que se descobriu como a miokina foi a interleucina 6, não é, por uma pesquisadora, uma pesquisadora australiana, a doutora Pedersen. Então, há 20 anos atrás nós conhecíamos uma, a primeira miokina. Hoje já são conhecidas mais de 300 miokinas. E essas miokinas elas agem no próprio músculo, nos tecidos adjacentes, nos tecidos vizinhos e, como eu disse antes, à distância eu tenho tem uma mioquina que eu adoro que chama é, irisina não é a irisina ela tem relação com o nosso emagrecimento ela, ela aumenta a queima o gasto calórico mas ela também agindo no cérebro ela estimula a produção de uma, de uma substância chamada bdnf e o bdnf é a substância que talvez mais nos proteja contra doenças neurodegenerativas, contra Alzheimer, Parkinson, demência. E vejam bem, tudo começa com o músculo sendo exigido. Então, é claro que ah, o que nós temos que fazer para prevenir Alzheimer? Uma série de atitudes, mas a mais eficaz do ponto de vista estilo de vida significa fazer exercício físico através dessas mioquinas quando nós nos exercitamos, a gente, o nosso corpo aumenta a produção de um gás chamado óxido nítrico. E o óxido nítrico, ele foi apelidado do gás da felicidade. Por que o gás da felicidade? Porque a nível de sistema nervoso central ele nos gera um alto astral. Ele é uma substância excitante, não é? Ele é muito conhecido, não é? Porque todos Todos os remédios, os inibidores da fóssil 5, que tem relação com a ereção masculina, com a qualidade de ereção, todos que conhecem, né? a tadalafila, a Sigenofina, mais conhecidos como Viagra, Cialis e assim por diante, o que, que eles fazem? Eles liberam no nosso corpo óxido nítrico. E o óxido nítrico é ótimo para o pulmão, é ótimo para o coração, é ótimo para o cérebro, é ótimo para a ereção. Então, por isso que, por todas essas propriedades, ele é chamado gás da felicidade. E o exercício físico é um, é, uma, é um dos meios que mais nós usamos para aumentar a produção do óxido nítrico. E pessoas que não se exercitam, é, qual é o risco que elas correm? É que elas sofrem de uma coisa chamada estresse oxidativo. O que é estresse oxidativo? É excesso de espécies reativas de oxigênio que nós produzimos ao longo do nosso dia. não é? Então, essas pessoas que não se exercitam, elas correm o risco de oxidar o óxido nítrico, e ele vai virar peróxido nitrito. E ao invés de ser um gás saudável, ele vai ser um gás prejudicial à saúde. Ao invés de ele dilatar as artérias, ele vai provocar constrição delas. Ao invés de trazer benefício, traz prejuízo. Então, uma das armas que nos ajuda a evitar a oxidação do óxido nítrico é o exercício físico. É, em relação à parte inflamatória, todo exercício ele estimula a produção de citoquinas, não é? Mas, aliás, ele, ele é assim, ó, feito adequadamente, e essas citoquinas vão estimular o nosso sistema inflamatório. Então, o músculo dá uma leve inflamada. E o exercício, através das interleucinas, vai desinflamar esse músculo. E essas interleucinas elas têm um papel fundamental no metabolismo. Não é principalmente a interleucina 6. A interleucina 6, que é prejudicial num processo infeccioso inflamatório, ela protege muito o ser humano quando ela é produzida pelo músculo. Então, ela controla o nosso metabolismo, quer seja o metabolismo glicídico, lipídico, a síntese proteica e assim por diante. Então, é mais uma propriedade de uma mioquina, quer dizer, é uma, a interleucina 6 é mais uma das substâncias que o músculo produz. Depois, é, o que mais consagrou o exercício físico, né, a questão cardiorrespiratória, o quanto exercício protege o nosso coração e o nosso pulmão, quer dizer, ele melhora a nossa performance é, cardiorrespiratória, melhora a nossa performance física e também... De tabela ajuda na nossa performance cognitiva, então é outra propriedade do exercício físico. Afora é, isso, tem a questão: uma das. Se vocês pensarem assim, o que mais envelhece o ser humano? Eu acho que é a inflamação subclínica, o estresse oxidativo e a resistência periférica à insulina. Qual é a arma natural mais eficiente para combater a resistência periférica insulina? Exercício físico. Vocês entendem por que eu me sinto missionário para mim falar sobre exercício físico? Assim, eu fico numa consulta e quando eu vejo que a pessoa está assim, com aquela cara de eu não estou acreditando em nada, eu digo assim: olha, se tu não fizer, não te queixo, porque daqui a alguns anos tu vai estar diabética, gorda, hipertensa e talvez até com câncer. E aí não te queixa disso. Então, eu tenho pacientes que eu os trato há 40 anos. E alguns deles não ouviram meus conselhos. E hoje eles dizem, sabe, essa coisa de eu ter ficado diabético e hipertenso foi praga tua. Eu digo, não, eu te disse o caminho, tu é que não quis seguir. É um desafio do consultório você conseguir reverter isso, pegar uma pessoa sedentária e colocar assim... É... Né, dar essa consciência para a pessoa de que ela precisa fazer atividade física, com tudo isso que você falou. É, porque se ele prova por um período, né, tipo um mês ali praticando atividade física, ele sente no corpo dele. O problema é o start dele estar tá começando ali, né, mudando os hábitos e tudo. Per perfeita a tua colocação, Ana. E... É, normalmente, quem procura um endocrinologista tem as suas patologias. Né? Ele já tem a resistência periférica à insulina, ele deve estar inflamado, provavelmente vai ter sobrepeso ou até um obeso, diabético e assim por diante. Então, não é fácil, né? São pessoas que já, elas já têm algumas limitações físicas e elas vão ter que quebrar essas limitações. Então, eu sempre procuro mostrar assim que é, no início, ir para academia é um sacrifício. Mas que vai chegar um dia que, se ela não for, ela vai dizer: o meu dia hoje está péssimo, meu dia hoje não está legal. E as pessoas, algumas se apercebem imediatamente, outras custam a se dar conta que o dia dela não está legal exatamente porque está faltando exercício físico. Por exemplo, eu sou uma pessoa que, quando eu me machuco, quando eu me lesiono, é, o meu astral cai. Por quê? Porque eu não estou podendo fazer exercício como eu gostaria e assim por diante. Então, é uma, é uma tarefa árdua, viu? As pessoas, elas custam, como, como tu colocou muito, quando colocasse muito bem, elas custam aderir ao programa de atividade física. Mas depois que elas aderem, elas acabam sendo as disseminadoras da importância do exercício. Então, por exemplo, eu, eu treino numa academia aqui em Porto Alegre, outra no Rio, que não é raro, assim, as, os... Meus pacientes e meus amigos que estão ali dizendo quanto é que está pagando para fulana porque ela não para de falar aqui na importância do exercício. a <risos> é, cara, ela aprendeu a lição. E, e a gente vê, né? Eu canso, às vezes, assim, para chegar no fim do dia, tá um pouco cansado. Já tem outras situações, assim, que emocionalmente, assim, às vezes, um pouco triste, e, e sem a menor vontade de ir na academia. E é impressionante, isso não sou eu eu tenho certeza que acontece com vocês as duas e com a maior parte das pessoas que estão nos ouvindo, que a gente sai da academia ali, na metade da, da, da aula, da atividade, a gente já está com outro astral, já nem lembra mais o que estava nos incomodando, nos uhum. angustiando, nos deprimindo, e a gente chega em casa assim, feliz. Quer dizer, pá, que coisa boa que eu vim mais de uma vez acontecer. Eu tenho certeza que aconteceu com todos vocês que estão nos ouvindo, assim, ah, hoje não estou tô legal, estou tô cansado, estou mal... E a pessoa, depois que faz o exercício, pá, que bom que eu vim, que felicidade por eu não ter é, eu não ter ficado em casa, que felicidade por eu ter. Isso vale para academia, para caminhada, para corrida, para natação, para tudo okay. que, que atividade, né? Doutor, e uma das perguntas que a gente recebeu agora aqui na live é quais são os suplementos que a gente pode utilizar, fazer uso, para facilitar esse início? De repente a pessoa nunca ou não teve a oportunidade, ou não é um hábito ainda dela o exercício físico, né? Quais seriam os suplementos que ela pode utilizar para começar essa prática, com esse hábito, né? Olha, eu, eu uma coisa que eu aprecio, não é? São algumas coisas que dão uma, uma estimulada no nosso sistema nervoso simpático. É claro que, pois às vezes as pessoas, hoje com acesso que as pessoas têm à internet, não é raro a pessoa chegar para mim assim com uma lista de coisas que ela gostaria de tomar, então achei que sabe que eu quero tomar whey, mas eu quero também tomar a proteína vegetal, eu quero tomar BCA, creatina, aleucina, o HMB, enfim, falem, eu digo, cara, tudo isso tu vai, eu vou poder te dar um dia, mas quando tu estiver treinando forte, agora tu tá, vai iniciar, quer dizer, Vai ser um desperdício de, de, de dinheiro, porque o teu corpo não vai utilizar tudo isso. Todos os produtos que tu vocês são ótimos, mas tem que ser usados no momento certo, quando tiver uma outra situação de preparo físico, de condicionamento e assim por diante. Então, a primeira coisa assim, é desmistificar, porque as pessoas acham assim, ah eu vou tomar o whey e a minha barriga vai ficar chapada, a gordura vai sumir e tal. Ela vai se frustrar porque o whey não vai fazer isso. Ah, a creatina vai me deixar forte hoje para amanhã ela vai se frustrar, é claro que a creatina vai fazer bem, é claro que o whey é um excelente suplemento, mas usado, como eu disse há pouco, adequadamente. então é, Mas eu gosto de algumas coisas assim, a base de café, quem me conhece sabe, eu adoro café, então eu gosto do, do, dos, dos pré treinos a base de cafeína, eu adoro pimenta, eu gosto de botar também é, capsaicina, capsiato, não é? é a própria, o né, que é uma substância que se extrai né, do, do pomelo, do grapefruit, também é uma outra substância que eu gosto muito. E alguns aminoácidos também com propriedades neurocitatórias, como a, a, a tirosina, né, a fenilalanina, a é? arginina, como precursor, como matéria-prima para formar óxido nítrico. Então, eu costumo fazer algumas fórmulas e também pedir que as pessoas tomem. Quem, aqui na minha casa, quem conhece minha casa sabe que eu tenho horta. É, mas aqui no Rio Grande do Sul, nessa época, chove muito. Então, eu tenho na minha, eu já fiz um, uns stories que eu mostrei isso. né Eu tomo de manhã, é, no meu desejo, um café bem forte. E nesse café, eu ponho canela em pau. Porque aqui na minha casa tem muita caneleira, muita ave. Então, a gente pode as árvores e eu descasco Junto com o meu jardineiro, a gente descasca as caneleiras e aquela canela em pau, eu boto no meu café. E eu pico o pimento e coloco. Então, como, por que que eu falei na chuva? Porque nesses dias que chove muito, eu tenho na minha mesa uns vasos com pimento. Eu arranco ali na hora, limpo e pico meu café. Então, essas coisas ajudam também. Então, por exemplo, no meu, no meu consultório, às vezes eu tomo café e as pessoas vêm eu botar canela. A canela, a gente sabe que ela tem substâncias de extrema importância na modulação da nossa glicemia. Eu meu Deus, que, que pau é esse que tu botou aí dentro do teu café? É, é canela. Que, aí eu faço um, ah, deve ficar ruim. As pessoas, quando começa, no, no consultório eu uso o ali para fazer o café, quando começa a vir água quente ali, já começa aquele aroma. E depois as pessoas provam, elas adoram. E a pimenta também, quer dizer, eu confesso para vocês aqui: é, às vezes os dias são muito frios, eu boto bastante canela e uma pimenta grande picada, é, no terceiro gole de café já começa a sentir calor, e começa a suar. Já levando e vai para a academia. Já tem que vai para a academia. <risos> aí, eu, aí eu vou para a academia. Até porque se aqueles negócios ficarem no meu corpo, eu fico muito agitado. Sim. Então, isso é uma coisa que eu gosto também. É, é, é, é claro que eu estou falando aqui no tomar, mas a gente pode manipular essas substâncias. E realmente a pessoa toma aquilo, ela vai ficar neuroexcitada. Essas substâncias todas, elas estimulam o seu nervoso simpático. Então, o calor vem, é, a, a, a disposição vem, elas excitam, elas nos neuroexcitam. E aí a pessoa vai para a academia. Até porque se ela não for para a academia, ela vai ficar sentada, vai ficar um pouco tremulando. Ela, ela vai para a academia. E, claro, tem os pré-treinos prontos. né Aí já são coisas mais fortes, que eu gosto de... de, de eu, pessoalmente, uso e prescrevo algumas vezes, mas também não para alguém que vai iniciar uma atividade física. Esses, essas fórmulas mais fortes, um dia desse, o, o meu filho mais novo é endócrino. Ele tomou uma fórmula que eu mandei fazer, a hiperlescência, e ele <risos> disse, negócio forte aquele. Ele disse, é aquele é quando tu vai treinar muito forte. Mas, enfim, o... eu gosto de usar essa substância. É claro, a gente, como todo paciente, tem que ser individualizado. Se a pessoa for hipertensa, provavelmente eu, eu vou tirar algumas substâncias desses, dessas formas pré-treino, outras eu nem vou poder dar. Então, é claro que sempre tem que ser muito bem adequado e sempre respeitando. E tem a questão também que a gente não pode esquecer, é, pessoas que têm síndrome de pânico, se a gente as, agita demais, se neurecita demais, lá pode simular uma síndrome de pânico. Então, todos esses cuidados, o profissional da área da saúde tem que ter. É, então, mas eu, eu aprecio usar essas substâncias. E para a gente ter esses benefícios do exercício físico, Existe um mínimo de... A gente tem estudos em que a gente... A gente tem... Na verdade, tem um artigo que a gente publicou na revista recente falando sobre os exercícios de alta intensidade. Mas, assim, na sua prática clínica, existe um, um momento em, ou uma um volume de exercício físico em tempo e em dias da semana que a gente nota, a gente começa a ter esses resultados da, na saúde... Tem, é assim, ó. essas mioquinas, quando tu aprofunda muitos estudos, isso até vai ser um motivo, é um tema de um curso que eu vou dar em outubro, quando tu domina as mioquinas, o que, que a gente faz? A gente começa a dosá-las. Tá? E pela dosagem das mioquinas no sangue, tu vai sabendo o que, que aquela pessoa precisa para melhorar a performance. E é claro que isso vai depender da idade, do objetivo da pessoa e assim por diante. Então, a, a, as miocinas também são marcadores para o profissional da área da saúde e uma maneira da gente mostrar. Tipo assim, eu pego, eu pego por exemplo, uma, um TNF-alfa, que é uma citoquina pró-inflamatória. E a pessoa está. Eu digo, ó, te tu começou o tratamento assim, o teu TNF-alfa era 9 a tua PCR, o tá sensível, era 13,5. Hoje, o teu TNF alfa é 4,5 e a tua PCR tá zerado. Então, tu não és mais uma pessoa inflamada. Então, aquilo que eu não podia te exigir há 3, 4 meses atrás, agora eu vou começar a te exigir, porque nós vamos buscar performance. Então, o exercício é assim, eu te diria, eu sou adepto de fazer exercício 7 dias da semana. não é? E aí, assim, não é obrigatoriamente ir na academia. Não, um dia pode jogar tênis, outro dia caminha na rua, outro dia anda de bicicleta. Ah, deu uma hora, ótimo. Não deu uma hora, deu 15 minutos, te exercita 15 minutos. Ah, eu vou até o meu trabalho que fica 10 minutos a pé. Ah, vai, se é seguro, vai até o teu trabalho a pé. Então são pequenas quebras da inércia que fazem a diferença. Mas é o que eu sempre brinco, né porque aí tem a história da porque nessa história todo exercício tem a outra história que é acertar a alimentação, né? Porque não adianta tem que fazer uma boa alimentação para ganhar performance. Então não é fácil também. Então aí as pessoas dizem assim, ah, meninos, mas por que que eu tenho que fazer exercício todo dia? Eu digo, ah, vamos comparar com o automóvel. E é mais do que justo essa comparação. O carro ficou parado na garagem. Não vamos botar gasolina. Então, a gasolina do carro é a tua comida. Não malhou nada, para que comer? Amanhã tu faz. Pode... <risos> Mas não é a real? Essa é a real, quer dizer, as pessoas têm que ter consciência. Por exemplo, o dia que eu mais malho é o dia que eu mais abuso. Quem me conhece sabe que o meu, o meu ponto fraco é doce. Então, é, normalmente, é, tem alguns doces que eu, eu gosto muito, eu proíbo de fazer aqui em casa. Aí eu chego e digo assim, ó, pode fazer o doce no sábado, porque, porque sábado eu vou ficar uma hora na academia e depois vou caminhar mais uma hora. Então, quer dizer, é uma coisa que claro, a minha glicemia vai lá em cima, depois o doce e tal, mas o que, que eu faço? Eu trato de queimar aquilo ali. Então, são coisas que a gente tem que aprender a, a prática do dia a dia. Né? Quer dizer, botar o corpo em movimento, é, adequar a alimentação. Então, é um conjunto de coisas. Então, as pessoas elas querem... Ah, mas no fim de semana, tem as pessoas que eu, que eu tenho bastante intimidade, assim que eu sei que elas adoram um vinho. É, então, então, o que, que eu digo? No fim, Tu quer beber no fim de semana? Pode beber, mas e tem que malhar. O que, que as pessoas fazem em geral? As pessoas bebem e não malham. Aí elas reclamam que ficaram sonolentas, que é, tiveram dor de cabeça. Na segunda-feira o rendimento caiu. Então isso é importante, dizer, bom, já que eu sei que eu vou abusar, eu vou tratar de queimar mais. Então eu sou partidário de que a pessoa faça exercício todos os dias, aquilo que dá. E quando a pessoa entende que saúde é a prioridade, pode ser certeza que ela vai arranjar tempo. O grande problema do ser humano é não ter consciência que o maior patrimônio que ele tem chama-se saúde. Quando a gente perde a saúde, perde tudo. Tu pode ter dinheiro, pode ter tudo na vida, que se tu não tem saúde, é constante. tu não consegue desfrutar nada ou vai desfrutar tudo pela metade. Então, eu acho que esse é o um ponto fundamental, entender que saúde é o grande patrimônio. Se esse é o meu grande patrimônio, é o que eu mais tenho que preservar e para preservá-lo, eu tenho que ter tempo. É a mesma coisa, às vezes as pessoas... Eu não, eu, as minhas dietas quando eu, eu prescrevo assim, são coisas facílimas né? eu procuro facilitar o máximo a vida de uma pessoa então às vezes assim, eu, olha pega lá um ovo, bate um ovo bota uns temperinhos, faz uma omelete pega uma fatia de pão, torre e come e toma um café preto isso aí leva cinco minutos ah, mas eu não tenho esse tempo eu, cara, se você não tem cinco minutos para ter o café da manhã então tu tem que ser doente mesmo vai viver com as tua <risos> eu não vou te tratar e me nego a tratar a pessoa que não tem tempo para um café da manhã, que não tem tempo para desfrutar um almoço, para desfrutar uma janta, para fazer um lanche, ela tem que ser doente mesmo. Então, é a lei da vida. Doutor, e a questão do, do, de como que parâmetros a pessoa pode utilizar? Vamos dizer que a pessoa decide fazer sete dias na semana de exercício. Quais são os parâmetros que ela pode utilizar para não fazer um overtraining, um excesso de exercício, né? Com esse conceito dentro medicina de que tudo é tudo depende da dose, né? Um, Exato. A, a substância ela pode ser um remédio, como ela pode ser é, um, um veneno para o corpo, né? Como é que ela Perfeito. pode utilizar isso? É, em primeiro lugar, assim, é, a, aí cabe ao médico e ao seu personal trainer adequar isso aí, né? Mas em linha simples, assim, a pessoa tem que respeitar sempre o seu limite, né? Então... É uma pessoa, vamos supor, uma pessoa obesa, sedentária. Então, olha, começa a caminhar, caminha na rua, caminha no parque, caminha na esteira, não inclina a esteira, caminha devagar, porque isso também é um conceito errado. As pessoas acham que quem corre em alta velocidade queima mais gordura. Não. Quem define isso é uma coisa chamada VO2 máximo. Então, quando a gente faz uma coisa em altíssima intensidade... A gente acaba preservando, e dependendo do tempo, tu vai preservar a gordura e consumir glicose, glicogênio e músculo. Não é? Claro, depois a gente pode falar sobre o HIT. O HIT é um treino intervalado, excelente para provocar mitocondriogênese, anti-inflamatório, com excelentes repercussões a nível de cognição. Mas eu não vou pedir para o meu paciente que pesa 120 quilos, que não treina há 10 anos, que ele comece com o HIIT. Então ele vai adequar, quer dizer, vai chegar a hora que ele vai fazer o HIIT. Mas ainda, né? Então assim, ó, ele vai começar ou com uma natação ou com uma hidroginástica, mas diária. Né? E é claro que essas pessoas têm muita limitação, até pelo condicionamento cardiorespiratório. O médico tem que ter muita sensibilidade. Quer dizer, se a pessoa me liga três dias depois me aqui, ó, eu consegui dar quatro voltas na praça e não aguentei a dor no joelho. Cara para de caminhar, vamos tentar fazer a bicicleta, vamos para uma natação, quer dizer, é, eu caminho um pouco ou fico ofegante? Está é, com muito peso, né? o que a gente não pode esquecer? Que o coração de uma pessoa que pesa 120 quilos e é uma, e é uma obesa, aquele coração, vamos supor, foi programado para mandar sangue para 70. Ele está mandando sangue para 70 e mais 50, então é um coração trabalhando para dois corpos, são dois pulmões trabalhando para deveriam trabalhar para um corpo, então, trabalhamos para dois corpos. Então, isso tudo tem que ser adequado. Então, é, é, é tempo, né? e aí a capacidade da pessoa, ter, e a motivação, e ter cuidado também, porque, às vezes, a pessoa, ela quer assim, ela se desespera, bom, eu preciso emagrecer, tem que emagrecer rápido, ela faz uma dieta rigidíssima, aí os hormônios, com uma dieta rigidíssima, os, os hormônios anabolizantes vão despencar, vai, ela vai ficar mal, ela vai se exigir e ela vai lesionar. Então, às vezes, o overtraining é isso, quer dizer, é a falta de tempo de recuperação. Existe, existe uma doença chamada tríade nas mulheres, ou red, nos, nos, nos, em homens e mulheres, que são pessoas que gastam mais energia treinando do que ingerem. E isso aí acaba. É, é, tem alguns esportes clássicos, por exemplo, é uma coisa muito comum no balé, não é? é hoje não tanto, mas é, era muito frequente. Eu me lembro que... É, 30 anos atrás eu tratava muita bailarina E elas tinham a tríade Então elas eram jovens que já tinham Não menstruavam Ou que tinham menstruação muito regular Queda de cabelo, cabelo muito fino Cabelo que não crescia é, Amenorreicas, como eu disse e, as, e algumas até com osteopenia Eu peguei meninas com 18 anos Que tinham osteopenia Por quê? Porque gastavam muito mais energia Do que ingeriam Então é claro, existe também essas obsessões pelo corpo perfeito são uma coisa muito perigosa não é tanto a vigorexia que é aquela pessoa que está forte e, e sempre está sempre achando que não está bem ou aquela pessoa que está com o corpo perfeito e acha que está gordinha não é? então são os distúrbios não é, é da imagem corporal isso o, nós profissionais da saúde a gente tem que estar tá muito atento quando faz a anamnese do paciente porque nós não podemos alimentar essas disfunções de fundo emocional a gente tem que adequá-las é, mas eu tinha assim que, que já eu estou falando assim, dos, dos extremos né do sedentário para aquela pessoa que treina demais mas isso é importante quer dizer é o, a alimentação adequada a suplementação quando necessária e o tempo de descanso né o músculo tem que se, ele tem que se descansar a alimentação, se, como se antes for uma dieta muito restrita, ela vai acabar provocando catabolismo, ao invés de anabolismo, e vai se perder tecido nobre. Então, uma série de cuidados, evidentemente, tem que ser tomados. Né? E, e, claro, como eu disse há pouco, é, é ir adequando. Quer dizer, vai chegar um momento, eu acho que o HIT é, é uma excelente prática, mas a pessoa ela tem que estar chegar num certo estágio para fazer HIT. Ah, vou começar com crossfit. Não, não é, não é o esporte que eu diria para começo de alguém totalmente sedentário. Olha, vamos te preparar, condicionar, vamos te condicionar que vai chegar um momento que tu vai poder ir para lá. É como um, um professor de educação física, um personal trainer, ele jamais vai, vai querer que um sedentário gordinho comece com HIIT. Ele vai dizer não, vou te preparar e daqui a algum tempo nós vamos fazer os treinos intervalados. Mas isso ele vai ter que condicionar, porque tem a questão do coração, pulmão, articulações que os profissionais que lidam com o ser humano tem que ter muito cuidado. Né? Essa questão, né, doutor, do a pessoa que, por exemplo, passou 20 anos é, sem fazer exercício físico, né? Como é que o sedentarismo afetou a vida dela e como é que ela pode introduzir o exercício físico, né? Não sei se pode falar um pouco sobre a prática. Fantástica a tua pergunta. Mas, assim, ó, tu falasse 20 anos, né? Eu vou te falar de um trabalho fantástico, foi publicado, que, o que, que eles fizeram? Eles pegaram pessoas saudáveis, saudáveis, que treinavam normalmente, nada de atletas, e o que, que eles fizeram? Que essas pessoas fizessem, ficassem 14 dias totalmente sedentárias. Se tu falasse 20 anos, eu vou te falar em 14 dias. Tá? Eles praticamente assim, tinham que ficar sentados e deitados, isso é alimentando normal. Em 14 dias, eles acumularam gordura intravisceral, 14 dias, da gordura intravisceral, a gordura que leva à resistência periférica à insulina, que leva à dislipidemia, que leva a uma série de alterações metabólicas. Eles coletaram o sangue dessas pessoas antes de começar os 14 dias de sedentarismo e era um soro translúcido. 14 dias depois, parecia que tinha uma manteiga ali dentro, era um sangue grosso, viscoso e extremamente amarelado. Então, só com 14 dias de um total sedentarismo, pessoas que eram fisicamente ativas já apresentaram uma série de alterações que se puderam detectar ou por um exame de sangue ou por um exame por uma ressonância magnética de abdômen e também alterações a nível plasmático. Né? Alteraram-se interleucinas pro inflamatórias alterou o nível de insulina, alterou o nível de cortisol, alterou o nível de GF1, uma série de hormônios indispensáveis a uma boa saúde. Né? Então, o sedentarismo, o grande problema do sedentarismo é que a tendência é que as pessoas ganhem peso. Né? Porque é muito difícil, raro é que pessoa que pode comer à vontade e não engorda. E, em geral, essas pessoas engordam no local fatal, que é a gordura intravisceral, a gordura intra-abdominal. Essa gordura intra ela cria um meio ambiente pró-inflamatório. Né? E esse meio ambiente pró-inflamatório vai jogar no sangue o que a gente não quer. As citoquinas pró-inflamatórias. Então, o músculo joga citoquinas anti-inflamatórias. A gordura em excesso, e principalmente a intravisceral, vai jogar no sangue citoquinas pró-inflamatórias. Então, esse indivíduo vai ser vai passar a ser um inflamado. Ele vai é, desenvolver quase com certeza resistência periférica à insulina. Ele vai ter uma desarmonia das suas usinas de força, que são as mitocôndrias. Então, ele começa a se tornar um indivíduo doente. Tá a tendência é que esse indivíduo desenvolva resistência periférica em insulina e depois diabetes tipo 2. O que, é que a gente sabe? Os diabéticos tipo 2, comparados com pessoas que não são diabéticas, eles têm uma incidência de câncer maior, eles têm doenças cardiovasculares uma incidência maior, uma maior incidência de câncer e uma maior incidência de doenças neurodegenerativas. Então, vê bem, a doença cardiovascular... Câncer, doenças neurodegenerativas, e qual é a outra que eu falei? Câncer, doenças cardiovasculares, é... faltou uma. Enfim, são as quatro principais causas mortes do ser humano. Então, tudo começou com o sedentarismo e o acúmulo da gordura visceral. Eu hoje a chegar a dizer o seguinte, eu prefiro um gordinho, fisicamente ativo do que um magro sedentário provavelmente se a gente fizer um estudo bem aprofundado claro, vai depender da idade da pessoa mas se eu fizer um estudo bem aprofundado a tendência é que o gordinho não estou falando de um obeso, falando uma pessoa que tem aí 8, 9 quilos a mais é vai ter mais saúde do que o magro totalmente sedentário não é? então a, a gordura intravisceral ela, é isso, para você ter uma ideia, ela encurta telômero, resistência periférica à insulina, dislipidemia, desbiose também, e aí acaba desequilibrando também o nosso eixo intestino-cérebro, estresse oxidativo, inflamação, resistência periférica à insulina. É um desastre. Então, e, e hoje, um número muito grande de pessoas nos vem procurar com esse quadro às vezes a gente pega assim, ó, hoje mesmo eu atendi um senhor ele tem 45 anos, ele toma 11 remédios, 11, ele toma remédio para glicose, ele toma remédio para colesterol, ele toma remédio para triglicerídeos, ele toma remédio para ácido duro e aí ele toma remédio para hipertensão e, e outros mais e, e diz, o que que tu acha? Eu digo, cara, eu tenho gente que eu trato que tem 95 anos de que... Tomar um remédio e outro não toma nenhum. Quer dizer, é a tua vida que está toda errada. Eu acho que 70% desses remédios a gente vai conseguir eliminá-los. Ah, toma, tomar, lembrei agora também, toma uh, um inibidor da bomba de prótons, um desses prazóis da vida. Sim. E eu digo, ah, se tu aderir a, a, a um estilo de vida saudável, valorizar a tua saúde, parar de só te estressar com a tua empresa e entender que a, o teu corpo é mais importante que a tua empresa... Eu acho que a gente consegue tirar 70% dos remédios. Claro que gradualmente. Eu não vou sair tirando o antipertensivo, anti, o anti de uma hora para outra. Agora, se ele fizer a alimentação adequada, se ele se exercitar de forma adequada, se ele, tiver um, se ele for um otimista, assim, ele, eu não, talvez até pare com todos os remédios. Uhum. Mas é um absurdo, né? Então, eu, isso é, é, é até uma, é uma coisa assim, é o que eu digo... A prime... o primeiro que tem que se convencer da importância do exercício e do... da alimentação saudável é o médico. Sabe? Eu acho que quando... Eu fico muito chateado quando eu começo a botar remédios na vida de uma pessoa. Porque, para aí é... é sinal que eu não acredito que o estilo de vida dela vá modificar. E eu tenho certeza absoluta que modifica. Só que o médico tem que acreditar. Ele não vai conseguir passar isso. É como assim, aquele guri que chega no meu consultório... Com 18 anos, ah, eu quero ficar muito forte. Ele pega, sei lá, eu quero ficar igual esse cara. Digo, cara, tu vai ficar assim, só que isso aí vai levar 3, 4 anos. Ah, não, mas eu quero tomar essa bomba, aquela. Cara, vai tomar, tu vai ter um monte de problema. Por que, que tu não vai pelo caminho saudável? Então, as pessoas querem muito atalho, sabe? Elas querem ficar com, com o corpo perfeito e, e sem medir muitas consequências. E outras sem fazer nenhum esforço. É remédio para isso, ah, me dá um remédio para para me acordar me dá um outro remédio para mim dormir, me dá um remédio para me excitar, agora me dá um remédio para me acalmar. Não é assim, né? Quer dizer, é acreditar muito pouco no corpo humano e acreditar muito pouco no poder da mente humana. Eu acho que os médicos tinham que entender que a mente humana é, é, é, um, é outra farmácia de, ou de saúde ou de doença, depende do que, que a pessoa planta o que que ela semeia no seu cérebro então eu acredito muito no, no eu, eu acho o corpo humano fantástico eu acho assim uma coisa é, é uma série quando a, a, ainda hoje eu estava lendo antes da gente começar o nosso bate-papo eu estava lendo a gangorra das íntelos, das mioquinas tem substâncias que é, tem uma mioquina não é a chamada stat 3 ela, é muito, ela, faz, ela tem muita relação com câncer. Mas essa STAT-3, ela é de fundamental importância para um monte de, na prevenção de um monte de outras doenças do nosso metabolismo. Tudo depende do equilíbrio. Então aí eu fiquei pensando, Pô, realmente a gente tem um anjo e um diabo dentro da gente. Né? Porque é que nem o óxido nítrico ele é ótimo, mas se ele vira piróxido nitrito, de anjo ele vira diabo. Agora, o que, que ele faz? Ele virar piróxido nitrito? É uma alimentação... É o pensamento negativo, é o sedentarismo. Então, os diabinhos e os anjinhos estão dentro de nós. A gente tem que alimentar, a gente tem que escolher o que vai alimentar mais. Doutor, eu, não sei se a gente tem mais um tempo para mais uma, um tópico que eu acho que é super interessante da gente abordar, que é o tópico da, da sarcopenia. Se o doutor pode explicar um pouco para a gente o que, que é a sarcopenia, se todas as pessoas né, vão ter essa condição... Como é que a gente pode prevenir ela? É, eu diria assim, eu gosto sempre de fazer uma analogia de sarcopenia com osteopenia. Né? E são dois tecidos que eles andam muito próximos um do outro. O que normalmente acontece com o músculo, acontece com o osso. Então, às vezes, muito antes de se iniciar a osteopenia, que é uma discreta perda de massa óssea, começou a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Esse é um fato, né? ao longo da vida a tendência é que todos nós venhamos a perder massa muscular. Quer dizer, é impossível que uma pessoa de 90 anos tenha a mesma massa muscular que tinha aos 70, aos 60, aos 50, claro, desde que ela tenha sido sempre ativa. Há pessoas que já por volta dos 35 anos começam a perder massa muscular mas ela é mais preeminente depois de 50, 55 anos, não é? O que, que provoca isso? O, o desuso do músculo, sem sombra de dúvida, é uma das principais causas, né? a, a falta do exercício físico, o, o excesso de tecido gorduroso é outro fator, a resistência periférica à insulina, de novo, o estresse oxidativo, quer dizer, todos aqueles fatores negativos, o predomínio né, da citoquinas pro-inflamatórias sobre as anti-inflamatórias. Mas uma coisa que é, nos últimos anos mudou é que a, a gente considerava, até uns oito anos atrás, como um dos sinais mais importantes de sarcopenia, a perda da massa muscular. A ciência evoluiu e viu que primeiro vem a perda da força muscular então hoje o que mais caracteriza do ponto de vista clínico a sarcopenia seria a perda da força muscular já a perda da massa muscular seria uma consequência e o outro item seria a perda da performance não é então são coisas simples né por exemplo um dinamômetro que é um aparelhinho que a gente um que a gente pode ter no consultório que mede a força né? então a gente ali para para mulheres existe um índice para o outro para o homem ou um outro índice, que ali diz se o indivíduo está perdendo força ou não. E depois alguns testes que a gente pode fazer no consultório, como a pessoa que está sentada numa cadeira. Estou falando aí de pessoas de idade um pouquinho mais avançada. né é, A gente pede que ela se levante, normalmente as pessoas vão se apoiar no braço da cadeira, e a gente pede, ah não te apoia no braço, tenta levantar. E tem pessoas que têm muita dificuldade. A gente pode pedir para essa pessoa subir alguns lances de escada e ela vai ter muita dificuldade o pede para ela caminhar rápido e a gente vê que ela não tem essa capacidade de caminhar rápido e no próprio exame físico né quando a gente quando eu vou medir a pressão é, é a gente já vê normalmente principalmente em homens assim uma severa perda de massa muscular a nível de braço não é comparando com o restante do corpo então existem alguns sinais clínicos e sintomas que sinalizam a sarcopenia e claro existem depois exames mais simples né tipo uma bioimpedância, se pode fazer uma, uma densitometria para ver toda a composição corporal, e se pode ir para uma absorvimetria, exames bem mais sofisticados, né, associados à ressonância ou a tomo, mas aí já são exames é, que a gente só solicita assim, quando existe uma suspeita de uma, uma severa sarcopenia. Né? Outras pessoas, a sarcopenia é consequência de, de doença, né, como o próprio câncer e alguns quimioterápicos que fazem que Existe a caquexia cardíaca e a do câncer, que debilitam muito determinadas pessoas. O próprio fato da alimentação. Né? Tem pessoas que, em idade mais avançada, têm problemas digestivos, têm problemas absortivos. Às vezes, até na mastigação, tem pessoas que têm determinada dificuldade para mastigar determinados alimentos. Às vezes, a própria situação econômica, né? pessoas de idade avançada que não conseguiram uma reserva financeira que por questões financeiras se alimentam mal não é e então há uma série de fatores que acabam levando essas pessoas a perder e a perdendo a força muscular a perdendo a massa muscular e claro mas o principal fator seria o desuso a falta de exercício e o a mesma coisa pessoas que sofreram fraturas grandes né fraturou a cabeça do fêmur fratura de bacia tiveram que ficar muito tempo a camadas então existe isso aí pessoas de idade mais avançadas são situações muito delicadas e mas é, o e o tratamento né isso é a sociedade mundial do estudo da sarcopenia qual é o primeiro ponto e o ponto que é consenso em todos os tratamentos de sarcopenia exercício físico eles consideram alguns suplementos importantes o uso de alguns hormônios importantes mas Exercício físico é, é, é a base, por ali começa o tratamento dessa Ah, Não comentei também o descenso hormonal, né? a mulher depois que entra na menopausa, ela perde o hormônio mais importante da sua beleza, que é o estradiol, não é? e, e elas, o estradiol é fundamental para massa muscular feminina e, e para força muscular feminina também, no homem, a queda da testosterona, a queda dos níveis do hormônio de crescimento, BGF1, o cortisol tende a não cair, ele tende a ficar igual, então ele ficando no mesmo nível e os hormônios anabolizantes caindo, então vai havendo um, uma, um desequilíbrio nessa gangorra, então a, a queda desses hormônios com propriedades anabolizantes faz também que o ser humano tenha uma maior tendência para perder massa muscular, e aí, de novo, todos aqueles outros fatores, né? Resistência Insuli... e, e, insulínica, inflamação, que a gente já falou tanto. Doutor, a gente está chegando no final do nosso salário. que ainda tinha um monte de perguntas para fazer ainda. Como é que faz? A gente já tem que fazer outra. Não, podemos marcar outra para outro dia, mas Sim, pa, pa, porque... vamos aproveitar Tem é... as curiosidades que a gente tem, né? Por exemplo, eu vejo, já convive, é... a gente já convive há um tempo, como você falou, tem os seus cursos e tudo isso. E, assim, uma das coisas que eu acho bacana, que eu acho que as pessoas têm curiosidade, é a tua, né, quando a tua disciplina com a atividade física, era uma das coisas que a gente gostaria de estar falando aqui. Só que está no final da live, eu acho que vai cair essa live daqui a pouco. Tá. Então... Não, a, minha, a minha disciplina é, é bem simples, né? É, eu sempre gostei de esporte, né? Eu, eu já fui lá na minha adolescência, ali até uns 20 anos, eu gostava de, de luta marcial, então... Sabia, aprendi um pouquinho de Karatê, depois eu fui morar no Rio, aí eu virei surfista no Rio, <risos> tênis, tênis, eu, eu sempre eu não gostei, do surf eu não sabia, é, fui surfista há muitos anos, é depois o tênis foi um esporte que desde de, ali, eu acho que comecei a jogar tênis com uns 10 anos, também sempre gostei muito de tênis, e depois é, fui fazendo assim as, as coisas mais de, de, de academia mesmo. Na academia eu gosto muito de musculação, né é, eu tenho um tipo de fibra muscular que eu tenho muita dificuldade de ganhar massa muscular, então eu tenho que me exigir na musculação, senão eu, é, não, eu tenho... Eu e meus dois filhos homens, né? Eu e meu filho mais velho, nós temos muita dificuldade de ganhar massa muscular e muita facilidade de perder. O meu filho, que é o mais moço, ele ao contrário, ele, tem, ele ganha músculo facilmente. Então, isso é outra coisa individual. Então, a musculação é aprecio e gosto de exercícios aeróbicos. Né? Eu, eu adoro correr na areia. Quer dizer, quando eu estou no Rio de Janeiro ou quando eu estou em locais que tem praia, eu adoro correr, correr na areia fofa. Uh, o desgaste é muito grande. Uh, e caminho, né? Caminho, corro. Eu, tenho, eu já tenho muita lesão, sabe? Eu, eu já tenho mas eu não adianta, eu, agora eu tô com algumas dores, né? jovelho estourado, ombro estourado, mas eu, eu não é muito indicado correr em piso duro, mas eu, eu, eu acabo correndo, você não está você vendo muito o caminho, mas na areia fofa eu me dou bem. Na grama, quando tem quando tem local, eu corro também na grama e procuro me exercitar todos os dias, né? os sete dias da semana, como eu disse, se um pouquinho... Se eu tenho pouco tempo, eu vou pouco tempo. Se eu tenho bastante tempo, eu vou bastante tempo. E, enfim, eu, eu, eu me sinto muito bem, sabe? É, é, é uma coisa que, que eu acho que todo ser humano tem que, tem que praticar e, e com certeza vai ter uma repercussão muito boa nessa sua saúde. E, e eu, eu acho uma coisa assim, ó não sei se eu faria alguma vez para ti Ana. Ana é uma pessoa que eu, a gente fala muito se encontra muito mas eu não tenho pretensão de ver muitos anos mas eu quero ver sempre intensamente sabe então eu gosto dessa coisa do desafio do exercício às vezes mesmo eu digo ah, eu tô correndo 4 quilômetros na areia não hoje eu vou tentar correr quatro e meio bom vou tentar seis essa coisa a gente superar o próprio recorde da gente é, é muito gratificante a gente fica muito feliz e, sabe tá no fim ali faltando só mais 100 metros mas aquele ah, dá um, bater aquele recorde da gente mesmo é, é muito dá muita satisfação é, é. isso porque assim já aconteceu de te encontrar em hotel às vezes de manhã o curso começa às nove oito horas ele ainda tá com roupa de ginástica tomando café rapidinho então, sempre você está se exercitando. E eu acho que isso deve ser um exemplo, né, doutor? Para os teus pacientes também. Então Os pacientes chegam no consultório, eu acho que você faz muito o que você... o que você propõe. Então, eu acho que isso deve ser bacana. É uma coisa que eu sempre digo, eu digo ah, façam o que eu digo e façam o que eu faço Hoje mesmo de manhã, na hora do almoço, eu estava caminhando com a minha esposa aqui na beira do Guaíba. E duas pacientes passarem, ah, o casal está sendo. Então é bom, aí elas já veem, já, já, já falam. Eu, eu acho que é importante o médico, ele não pode só falar, né? não é só teoria, a prática é muito importante, né? senão o paciente não acredita, né? Pô, o cara manda se exercitar, mas ele não anda sempre de carro, nunca caminha, é. nunca está. Aí cai os créditos. Então é isso, doutor, eu adorei. Essa live eu agradeço muito, eu acho que foi muito bacana tudo que você falou, acho que você deu uma aula aí de tudo que você a gente queria falar um pouco de suplemento, o que, que você indicaria, né? Tipo, ah, por exemplo, você você usa o suplemento? Você usa o suplemento? Eu, eu uso, eu eu, eu, de... é, eu sou eu sou fã do whey proteína né? uhum. Uso de vez em quando a proteína vegana e tal, mas realmente, para mim, a proteína do leite para o meu gosto e para os meus resultados eu acho imbatível, eu respeito as outras proteínas, né? os aminoácidos essenciais eu gosto muito, creatina eu acho que é uma, é, uma, é um suplemento que é um suplemento barato e com muito bem embasado cientificamente e com ótimo resultado, é uma outra coisa que eu gosto. A leucina né? é o aminoácido, talvez o grande sinalizador do emitor, o sinalizador da hipertrofia muscular, ou se a pessoa preferir usar os três aminoácidos unificados, né? a leucina, a leucina e valina, então seria o BCAA. Né? Isso eu acho importante e, e também tem muita relação com, com a produção do o quanto o, o, os níveis de cortisol sobem durante exercício físico. Então existem algumas estratégias que a gente recorre a leucina, o BCA para neutralizar isso. Ou quando eu quero uma, um aumento maior do, do GH e, e o consequente aumento do IGF-1 também. A gente usa alguns recursos ali. Alguém botou com é a coenzima Q10. A, as meninas decentes que recebem muitas minhas receitas, eu acho que 99% das minhas receitas tem a coenzima Q10. É Essa é uma substância que eu acho fantástica também. e Então, eu, eu prescrevo né e uso muito. Eu gosto muito de... de e, e, e curto sabe o, o gosto do eu tô sempre comentando assim em de diferentes sabores e tal gosto do, do gosto do e gosta da consistência do whey. e e acho que é um, um, uma substância como nutriente eu acho fantástica é muito rica tem todos os aminoácidos essenciais que, que a gente precisa deles realmente então eu é... fiz essas perguntas porque durante a live foram fazendo algumas perguntas, pai tipo, ah, como é que eu uso da creatina, o ah, uso do whey. Então, assim, para resumir, eu queria que você falasse isso. Como você falou no início, você falou: olha, tudo depende do nível da, da pessoa, né? Se a pessoa está iniciando no pré-treino, você falou: ah, um café com uma pimenta, uma canela. Então, assim, eu acho que tudo depende do nível que a pessoa está de condicionamento para você estar tá indicando esses suplementos, né? Não é a pessoa comprar tudo isso aí que você falou que você toma e tomar eu também tudo de uma vez. Teria que ter uma indicação. É, e vocês podem ter uma ideia, por exemplo, agora, é, ainda aqui em por lá, as academias estão, estão fechadas. na né? semana, aqui 15 dias atrás, eu estava no Rio, treinei. Então, aqui mesmo, agora, eu, eu não estou usando nenhum suplemento, porque eu tenho feito só caminhada, corrida, não estou conseguindo fazer musculação. É, mas, com certeza, na, na semana que vem, eu vou estar no Rio. E aí, lá, já, já, já vem o meu, meu pré-treino, já vai, já vai entrar o Whey. No pós-treino também, eu gosto muito de usar o whey no pós-treino. Às vezes eu uso pré e pós, eu estou muito... O é, que o whey deve ser no pré-treino? Aqui é uma pergunta. É, não eu, eu, Depende. Depende quanto tempo antes da, do treino eu vou é, me alimentar. Por exemplo, se eu tenho só uns 45 minutos, vai ser a minha primeira refeição, é, eu prefiro tomar o whey. Até pela digestibilidade dele e pela, pelo aporte de aminoácidos, o tempo que eu preciso da, da, da ingestão do whey até que chegue no músculo. Por exemplo, se eu comer um omelete com três ovos, a, a digestão já não será tão fácil, provavelmente esses a, esses aminoácidos do ovo não estarão disponíveis para o músculo 45 minutos depois. Então, tem toda também a questão da cinética alimentar, né o quanto o alimento ele tem que ser digerido, absorvido e o quanto ele depois ele tem que passar Ainda pelo fígado, para depois chegar na corrente circulatória, para depois chegar no músculo. Então, tem todas essas estratégias aí que o profissional da saúde ele tem que saber, né? Até porque senão ele vai, vai, vai estar orientando mal. Então, ah, se eu tenho tempo para comer, quer dizer, ah, eu vou treinar, a, as, vou treinar às 11 da manhã. Bom, aí sim, eu posso fazer um belo café da manhã com proteína, aí fazer uns, um belo omelete, um, um carboidrato. Quem me conhece sabe, eu, eu gosto de carboidrato. Eu tenho pacientes que fazem a dieta low, low, low, low, low carb por escolha deles, não é. Eu respeito essa dieta, mas não é a dieta que eu mais gosto para performance. Embora eu tenha pacientes que estejam performando muito bem é, com esse tipo de dieta, eu sou mais da, da, da moda antiga, né? Que eu gosto muito de usar o carboidrato complexo. Eu gosto muito de usar aveia. Eu gosto de usar o carboidrato simples, que é a fruta. Eu acho que a fruta é indispensável para a saúde do ser humano também Sim. depois aqui eu estou vendo outra ah, é whey hidrolisado ou isolado olha, vai depender muito aí da, da qualidade do whey né? tem whey que eles são hidrolisados porque eles, a eles são adicionados algumas enzimas digestivas né? e às vezes a, a mistura do whey isolado com hidrolisado em geral os whey isolados e os hidrolisados são aqueles de absorção mais rápida e de melhor qualidade né? então é... Mas sempre tem que avaliar isso, né? Outra coisa também, as pessoas... Não adianta se entupir de, de proteína, né? Ah, vou, vou, o cara que não treina, ah, vou começar a treinar e vou ingerir 4 gramas de proteína por quilo de peso. Porque ele leu que o fulano de tal, o fulano de tal pesa 120 quilos e tem 10% de... É, é o percentual de gordura. Então, o cara... Esse cara pode comer um monte de proteína, é um cara muito grande. Mas as pessoas têm uma ideia errada, né? Quer dizer... Ah, o carboidrato engorda. Não, depende do carboidrato, depende da quantidade de carboidrato, depende a que horas ele está ingerindo. Tem muita coisa que, que tem que se levar em conta. Não. E não existem é, coisas iguais para todas as pessoas. Né? A gente sempre tem que... É a mesma questão de... Se a... Eu tenho pessoas que me dizem, eu não suporto tomar whey. Eu tenho paciente que aceita o whey na forma de barrinha. Mas se ela tomar o whey na forma líquida, vomita. Não entendo, fulano, não te entendo. porque por, por, com tanto sabor de whey, com tanto... Não, porque hoje a gente faz com ele whey o que quer, né? Dá pra fazer mingau, dá para fazer o que eu chamo de gororoba, um monte de coisa. Não, tem, eu tenho paciente que só aceita comer o whey na forma de barrinha. Se for na forma líquida, pastosa, ela não aceita, né? Então... Uma, uma perguntou assim, uso calça 36 ou 38... Não sei o que ela perguntou antes, mas só pela causa eu não posso. A live. Bom, não, não caiu, vamos seguir. Olha, se volta, se volta, a gente ganha uma hora, olha só. Não brincando, não vou mais ficar aqui. Você tem mais alguma pergunta, Fabi? Você deixaria as pessoas vão perguntar muita coisa. Quer responder mais algumas ali, ó? Tô perguntando ali. Não, aqui tem só... tem uma pergunta que bem interessante, né? A questão da sobrecarga renal. Não é assim, ó, pessoal. O pessoas que têm doença renal, que têm insuficiência renal, nós temos que ter muito cuidado com uma série de medicamentos e com a quantidade de proteína animal. Então são pessoas que, mas são pessoas que têm patologia no rim. Pessoas que não têm patologia renal, dificilmente, Dificilmente um suplemento, uma proteína vai trazer lesão renal. Tá? É, claro, a, a gente vê absurdos aí. Né? Um dia desses, o meu filho, que trabalha da plantão, ele pegou um menino que perdeu os dois rins porque usou uma mega dose de vitamina D injetável, mas uma dose absurda. Um outro que mandou: olhem o absurdo que é essa automedicação. O cara mandou fazer ivermectina, um guri novo, e botou uma dose cavalar, e entrou em hemodiálise. Então, é aquilo que ela colocou: é um remédio bom, mas o remédio bom na quantidade errada vira veneno e às vezes mata. Quer dizer, dois jovens que perderam rins por questões absurdas de mega dose. Então, mas uma. Tipo assim, mas dependendo do, da performance da pessoa e, e, da, e da composição corporal, se poderia usar, mas é, cada caso tem que ser avaliado, ninguém leva em conta assim, que, ó, ah, o Minus mandou tomar o whey antes do treino, depois do treino, antes de deitar, tem gente que eu dou, tem gente que eu dou antes do treino, depois do treino e dou na hora de dormir ainda com uma com uma uh, com um abacate ou coisa assim, para tornar a absorção dele lenta, mas isso é Cada paciente, às vezes na sala de espera as pessoas trocam ideias. Ah, para mim deu whey na hora de dormir, junto com abacate. Aí, aí chega a paciente, ah, mas eu quero whey com abacate na já... Tu mal tá treinando, o que que tu quer com whey com abacate? É? Então assim as pessoas querem copiar, não, não é isso, é a mesma coisa que eu digo, ah, vou chegar na academia, vou querer fazer o treino que o fulano lá faz, o cara levanta 200, faz 200 quilos no supino, cara. Vou morrer, né? vai cair a barra, é no meu peito vai me matar. Não é assim, quer dizer, cada caso tem que ser individualizado, não, não dá para copiar. Às vezes, às vezes chega uma pessoa, ah, menos peguei a dieta e dei para uma amiga minha, Ele, Puta, de fizesse uma cagada, né? Porque, desculpa o termo, mas não é o, o correto isso, nem sabe se está adequado aquilo ali para ela. Enfim. Acho que deu, vai. Deu. deu Doutor, então, tá. obrigada, mas eu quero marcar uma outra. A gente pode falar de vários assuntos. Você tem tanta coisa boa para falar. Eu acho que foi super válido. Eu acho que deve ter esclarecido para muita gente essa parte da, né, da importância do músculo. Eu acho que foi uma um assunto que que a gente trouxe para você e tem aquela coisa muito ligada à estética. Então, eu acho que você esclareceu bastante coisa sobre a saúde. Para mim, eu acho que foi ótimo. É, pode... ah, só, só uma última coisa, Ana, porque pode? eu vi que correram aqui agora, ó, duas de novo, as perguntas da glutamina. É, assim, ó, a, pessoal, é, eu tenho feito alguns posts e as pessoas não têm entendido o recado. O que acontece? A glutamina é um ótimo suplemento, tá? ela é um aminoácido que tomado ao deitar, ela ajuda... Porque nos, nos primeiros 90 minutos de sono, aumenta a nossa produção do hormônio do crescimento. E a glutamina ela é um secretagogo natural. Então, em muitos pacientes, eu prescrevo glutamina ao deitar. Tá? O que, que eu tenho chamado a atenção? Que alguns anos atrás, a gente costumava indicar, porque a, a, a glutamina ela tem propriedades muito importantes a nível de microbioma, e ela, ela é muito importante para a permeabilidade intestinal e ela tem propriedades imunomoduladoras. Então, há alguns anos atrás, a gente costumava indicar glutamina como um coadjuvante de tratamento de câncer. O que, que se descobriu nos últimos anos? É que determinados cânceres, eles usam a, a rota metabólica de muitos cânceres, é a glicólise e a glutaminólise. O que significa que determinadas células cancerígenas se alimentam da glutamina? E a glutamina favorece a expansão e a metastatização de determinados cânceres. Então, o que eu tenho feito? Pessoas que tiveram câncer, claro, estou falando em cânceres agressivos, ou pessoas que estão em tratamento de câncer, eu retiro. Se eu estava prescrevendo, eu retiro a glutamina. Mas, nesses casos, quer dizer... A pessoa que não está tratando câncer, a pessoa que não tem história de câncer, ela pode tomar a glutamina com tranquilidade. Agora, quem está em tratamento, como eu digo, eu hoje eu não indico mais, coisa que eu fazia há 10, 15 anos atrás. Existem trabalhos muito bem embasados, mostrando que determinadas células cancerígenas, volta a repetir, usam a glutaminólise, quer dizer, essas células se alimentam de glutamina. Tanto a glutamina endógena endógeno, mas é claro, se nós suplementarmos, a tendência é que a gente alimente esse câncer. Então, esse, esse esclarecimento eu queria... Espero que dessa vez tenha ficado... Então, As pessoas perguntam muito sobre glutamina. Foi muito bom. me Eu vi que passou uma pergunta ali se diabético pode usar o whey protein. Pode. Eu, eu uso bastante. Volto a repetir. Por exemplo, vocês vão dizer assim Pô, Minuse tirou... A metformina, que ele tanto fala bem de um paciente diabético, tirei. Por que, que eu tirei? Porque o diabético está com insuficiência renal. Não se usa... Metformina é um remédio que eu adoro. Pois eu retiro metformina de pacientes meus diabéticos que estão com insuficiência renal. Está totalmente contraindicado. Então, é o caso. O whey está indicado, os suplementos estão indicados, desde que o rim desse diabético funcione bem. Se ele tiver alguma lesão renal, é claro, nós temos que diminuir o percentual de gordura, de proteína na, na alimentação e procurar indicar mais, aí sim, é mais a proteína de origem vegetal, ela é muito menos agressiva do que a proteína de origem animal para quem tem problemas renais. Uhum. Então... Ótimo esclarecimento. Perguntas não param de chegar. Não, olha, só, só sobre esse assunto de músculo, Leandro tu já assistiu, isso aí dá umas oito horas de aula, né? Tem assunto uhum. aqui que não acaba mais. E criança pode tomar whey? Pode tomar whey também. Claro, é, é aquela história, né? É, é, substitui proteína por proteína. Não há porquê dar para uma criança um omelete mais um whey. Não, ou dá um uhum. ou outro. Né? É a mesma coisa, ah, é, eu vou comer arroz, aipim... E, e, e batata. batata. Sabe? Ou, ou vai comer um pouquinho de todos eles ou come mais um. Mas é. não é. é, é, é meu... ah, eu quero comer whey, é, ovo e depois mais clara de ovo sozinha, ainda mais albumina. Não, não é, é uma assim. Barrinha, uma barrinha de sobremesa. <risos> Exatamente. Então, não, não é assim que as coisas funcionam. É? Tudo na vida tem o, o segredo do sucesso. Se é que quiser sucesso, é o equilíbrio. E se vocês olharem o nosso organismo, tudo é homeostase. O nosso corpo ele luta sempre para o equilíbrio. Por exemplo, chega, não tem nada a ver, mas eu vou dar... Por exemplo, hoje chegou uma pessoa com o T3 lá embaixo. E ela chegou já com o um diagnóstico. Ah, eu vim aqui porque eu estou com hipotiroidismo, pá, pá, pá. e aí eu vi que o TSH dela não estava tão baixo. Não é? eu digo, olha, eu acho que não tem hipotiroidismo me conta um pouco da... porque ela já chegou a se diagnosticando dizendo o que tinha que tomar não, o que, que ela está está numa dieta muito rígida e o que a gente sabe que o T3, 80% do T3 80% do T4 que é um hormônio metabolicamente menos ativo da tiroide 80% do T3 ele provém do T4 então quando eu faço uma dieta muito rígida como o T3 queima muito o que, que o organismo faz? Ele diminui a conversão do T4 para T3, exatamente para que essa pessoa pare de emagrecer, ou que não emagreça tão rápido, que não que alguma coisa está errada. Então, isso é um mecanismo de equilíbrio. Não tem, se eu der T3 para essa pessoa, eu vou ferrar com ela. Não é por quê? Porque aquilo é um mecanismo de equilíbrio. Então, o nosso organismo, ele, qualquer coisa que a gente faça, que eu agrida, ele vai dar o troco. É o caso dessa moça, ah, não emagreço. Não, não está emagrecendo, tu está perdendo músculo e osso. Né? Por quê? Porque o teu metabolismo está todo desequilibrado, porque a dieta está rígida demais. Então, é, o organismo é sábio, viu? Por isso que eu digo: às vezes, meus, meus alunos, ah, vou fazer tal coisa. Digo, Cara, Deus é um só. O médico, às vezes, quer brincar de Deus e se ferra. A gente tem que ter a humildade que nós temos que estudar muito individualizar os tratamentos e ver a reação, às vezes tem, para um paciente um remédio faz muito bem, o outro faz muito mal, uma dieta tá adequada, a outra não tá adequada. Então é, o organismo sempre vai buscar o equilíbrio. Quando ele a gente super bem, ele te mostra o caminho, né? É você que não percebe. Ah, exatamente. Colocar a atenção, a gente consegue né? seguir o que ele tá pedindo. Então é isso, doutor. Então tá. ah, eu adorei, muito obrigada, agradeço muito, agradeço por tá. toda a equipe, que a gente admira muito o seu trabalho. Obrigado. E eu, quero... <risos> é, tá Com certeza. eu que agradeço a todos, né? agradeço a todos os, os nossos seguidores que ficaram até agora aqui nos uhum. assistindo. E foi aumentando, vamos... <risos> você viu? Foi aumentando. Como foi, chegando. foi aumentando. <risos> Sinal que o pessoal gostou, né? Sim. Então, um beijo no coração de vocês duas. Beijo, beijo família, beijo em todos muito aí. Obrigado. Obrigada Toda a equipe bom. da, da Escente, ou Escente e um beijo no coração de todos que nos assistiram. Então, até a próxima. Até a próxima. Beijo. beijo. Tchau.